O que o diabo ganha quando você consome pornografia? Quais as consequências espirituais quando você se afunda em pornografia? E como destruir as estratégias do diabo? Fica até o fim que eu te respondo. Obrigado por ter dado play. Oi, eu sou o Bujac e desde os anos 2000 eu produzo estudos bíblicos para a internet. Eu estou muito feliz com a sua audiência. Grato de coração. Fique até o fim deste vídeo que eu vou orar com e por você sobre este tema. Que o diabo é o pai da mentira você já sabe. Tem gente que acha que ele é inclusive o pai do rock. Mas muita gente erra por não saber o que a Bíblia diz realmente sobre o diabo. Normalmente o pessoal inverte as coisas, tem medo do diabo e tenta resistir à tentação. Quando a orientação correta é, fuja da tentação e resista ao diabo. A Bíblia ensina que ele está ao derredor, tentando destruir a igreja como um leão que busca uma presa para matar. Há duas coisas sobre o diabo que eu vou te contar agora e que serão muito úteis na sua luta contra o consumo de pornografia. Primeiro. O ministério dele é impedir o um avanço do reino de Deus sobre a Terra. E como ele faz isso? Diminuindo o poder de ação dos filhos e filhas de Deus. E a pornografia é uma das estratégias que ele usa. A segunda coisa que eu quero que você saiba é o diabo não dá play nos vídeos de pornografia para você. Você é quem consome por conta e risco. Ele não possui o poder de tornar o seu mouse possuir o seu mouse ou seu celular, entrar nos sites de conteúdo adulto e clicar. Não, não pode, mas ele se diverte, vendo você caindo toda vez nas mesmas armadilhas que ele põe para você todas as vezes. Entenda como você cai numa armadilha armada por ele e por outros assistindo esse outro vídeo que eu falo sobre exatamente sobre esse tema. Olha aqui, tá nesse card que você vai ver agora. O diabo te atrai e tenta manter o maior tempo possível você preso na pornografia. Mas o que ele ganha com isso? Ele quer destruir a igreja tijolo por tijolo e você está ajudando ele a fazer isso. Mas como você ajuda o diabo a destruir a igreja? A pornografia é uma estratégia de satanás para te impedir de orar e servir a Deus. E como ele consegue fazer isso? Se você já entrou numa fase de consumo diário de pornografia, vai saber do que eu vou falar agora. Ele usa a culpa como a sua principal arma de dissuasão. A culpa é um dos sentimentos que ele põe pilha em nós. A culpa tem um poder neutralizador fantástico. A culpa te impede de aproximar de Deus em oração, te impede porque nós não nos sentimos dignos de falar com Deus por conta de tanta sujeira que sentimos na alma. A culpa te impede de servir a Deus porque nós nos sentimos totalmente inadequados para isso. O diabo se aproveita da culpa para destruir a igreja. E todas as vezes que você acha que vai sair dela, ele vem na sua mente dizendo Você não é capaz de viver a santidade de Deus Você é um verme, imprestável, incapaz, falso, mentiroso, mentirosa Sua fé é uma farsa, seu hipócrita, sua hipócrita A culpa não nos deixa orar e nem nos deixa servir O diabo ganha duplamente porque não estamos diante do nosso pai Sendo alimentados e usufruindo do perdão por meio da oração E nem estamos o servindo é como se fôssemos os filhos pródigos, saímos de casa todas as vezes que caímos em pornografia e quando a gente quer voltar a uma vida de santidade, ele fica nos dizendo que Deus não vai nos receber porque não quer filhos e filhas sujas, não tem lugar pra gente porque a nossa qualidade é muito ruim, porque nós estamos envolvidos com muita sujeira e nós não prestamos. Ele fica repetindo isso o tempo todo. Mas tudo isso é mentira. Não acredite nisso. Há uma maneira de sair disso tudo e calar Satanás. E eu vou te contar como é. Como frustrar os planos de Satanás? Algumas coisas precisam ser esclarecidas e aprendidas definitivamente. Ou como dizem meus irmãos carismáticos e pentecostais. Tome posse da bênção, meu irmão. O diabo foi derrotado na cruz, ele não tem nenhum poder além daquele que ainda lhe resta, que é o domínio limitado sobre esse sistema, as coisas mundanas e seculares. Ele não tem poder sobre o crente, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele não resiste ao nome de Jesus. Ele não resiste quando é identificado e confrontado em nome de Jesus. Dito essas coisas, o que você deve fazer de agora em diante é... Primeiro, identificar. Você precisa dizer para ele, em voz audível, de preferência... não grite. Que você, em nome de Jesus, não se submete mais aos mandos e desmandos dele. Que a artimanha dele para destruir a igreja de Jesus, atacando você, já foi identificada. E que, em nome de Jesus, você não será mais usada ou usada para isso. Número 2. Confessar. Confissão pública cura multidões de pecado. Tá. Eu sei o quanto isso é complicado, mas é preciso ser feito. Você precisa procurar alguém para que você torne isto público por meio da confissão. Você precisa dizer para alguém ou um grupo que consome conteúdo pornográfico com frequência. Lembre-se, isso vai ajudar a proteger os seus irmãos e a você. Se precisar de ajuda, na descrição do vídeo você tem o link para o meu WhatsApp. Número 3. Resistir. É aqui que o poder da salvação que recebemos por meio de Cristo Pode ser posto em prática. Você não precisa seguir os seus impulsos. Agora, por meio da liberdade que recebeu em Cristo, você é escravo do Espírito Santo e só poderá atender às ordens que ele dá. Por isso, seja obediente a ele, seja cheio dele. Quando você resiste ao diabo, ele foge de você. A questão é como resistir, como conseguir ficar sem ver pornografia. E esse é exatamente o tema que eu vou tratar no próximo vídeo desta série. Então, para não perder nenhum estudo bíblico que publico aqui nesse canal, aperte o sino, marque o quero receber todas as notificações. E se puder, já deixe o seu like. Isso vai ajudar que este vídeo chegue a mais pessoas. Quero orar por você. Quero orar agora sobre esse tema. Sei que está complicado e que você também não vê muita saída para este instante que você vive na vida. E que talvez você sinta que nunca poderá viver sem consumir pornografia, porque você já tentou outras vezes e muitas outras vezes fracassou e não deu certo. Mas eu posso te garantir, em nome de Jesus Cristo, é possível viver uma vida livre disso. Acredite. Vamos orar? Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão a vida da minha irmã, tantas pessoas estão agora assistindo esse vídeo, simultaneamente. E em nome de Jesus, eu declaro que a liberdade que nós ganhamos em Cristo por meio da salvação é nossa e ninguém pode retirar. Declaro para os principados e potestades que agora também estão ouvindo este vídeo, que eles não possuem poder sobre a vida dos meus irmãos nem das minhas irmãs. Por isso, em nome de Jesus, eu os repreendo, os repreendo em nome de Jesus. Toda toda e qualquer armadilha, artimanha de Satanás, lançada contra mim, lançada contra meus irmãos e contra minhas irmãs, cai agora por terra em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus... Peço que o Senhor fortaleça os joelhos vacilantes dos meus irmãos e minhas irmãs, que eles consigam ficar de pé e lutem contra este mal, entendendo, todas as armadilhas e artimanhas de Satanás, porque ele é astuto e nós vamos derrubá-lo em nome de Jesus por conta da nossa vida de consagração ao Senhor e pela força do Espírito Santo diante do nome, do nome todo poderoso, do nome que é sobre todo o nome, que é Jesus Cristo. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado por ter assistido até o final. Na descrição do vídeo tem os links para você ouvir e ler mais sobre este tema. E se quiser falar comigo, também você encontra o um link para o meu WhatsApp. Se você fez essa oração comigo, deixa eu saber, deixa eu saber quem orou comigo. Diz um amém aí nos comentários. Deus te abençoe.